Quem já fez alguma, algumas maratonas, é uma experiência bem válida tentar fazer essa prova e que de longe não deve ser a primeira maratona de ninguém, cara. Porque senão a chance de tu abandonar esse tipo de distância é enorme, cara. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um podcast. Estou eu aqui, Andrei Ascara, ao lado do Thiago... E do nosso convidado especial, o Marcos, nosso parceiro também, nosso colaborador no Corrida Perfeita, falando diretamente da Espanha, para a gente gravar mais um podcast falando sobre experiências de corrida, como é que foi a sua prova preferida. E isso é algo que a gente está girando aqui dentro do grupo da nossa equipe Corrida Perfeita para você conhecer um pouco mais da nossa equipe, da galera que trabalha com a gente e como que a gente vive a corrida. E aí, Marcão, seja bem-vindo. Como é que você está, meu parceiro? Tudo certo? Fala, Andrei. Fala, Thiago. Fala, Tudo certo por aqui? Agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da, da minha humilde experiência com, com as corridas e deixar já aqui né, à disposição que se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma prova, alguma coisa que eu já tenha feito ou que eu conheça, fico aqui à disposição para tirar dúvidas no futuro, desde já. Ótimo. E aí, Marcão, que prova Nossa. mexeu com o seu coração que você quer compartilhar com a gente essa paixão? Essa aqui mexeu com, a minha, mexeu com as minhas pernas, essa prova aqui, cara. Essa aqui, qual? Para quem tá só escutando. É. Ah, é verdade, né? <risos> a gente tá aqui Rio, gravando o um vídeo também, ele tá mostrando a medalha da prova dele, mas para quem é, não, é Mizu... lindo não vai dar certo. <risos> Mizuno Rio então, Marathon. Aqui... Levou a medalha até para a Espanha, não largou lá no ah, Brasil. Aqui eu, eu guardei só as favoritas e essa aqui é uma delas, cara, porque isso aqui foi meio que um divisor de águas na minha visão sobre correr uma maratona. Essa prova Porra, realmente... Então, conta pra gente Vamos lá, eu juro que eu não vou falar nada, tá? Vou ficar um bom tempo calado aqui, que eu quero que você conte essa experiência. Como é que foi sua preparação para essa prova? Como é que foi o pré-prova, como é que foi o dia da prova, como é que foi o pós-prova, como é que foi toda a sua experiência nesse evento que foi essa prova? Conte aí para nós. Então, cara, essa prova, ela surgiu na minha na, na minha mente, assim, na minha ideia de correr um desafio desse desse calibre, né? porque eu sou da zona da Serra do Rio do Rastro, eu moro em Criciúma, eu morava em Criciúma, desculpa, né? agora eu moro na Espanha, mas enfim, eu sou daquela zona ali desde sempre, e a serra sempre foi uma grande conhecida minha por causa dos treinos de ciclismo, né? Ali era onde rolava o treino que, né? O bebê chora e a mamãe não ouve, né? Aquela serra, ela é muito dura, cara, e ela sempre me chamou a atenção porque ela tem uma coisa muito especial, cara. Ela é um, primeiro, que ela é uma subida brutal, ela tem uma paisagem maravilhosa, né? Deixo aqui o um convite para todo mundo que quiser ir fazer turismo lá, vale muito a pena. A zona tem uma estrutura bem bacana para para receber né, o turismo familiar ou esportivo. Ali tem um quê de parecer que você está no Tour de France, né? Aquelas exatamente, você cara. vê aqui... aquelas curvinhas fechadas, coisa são que não tem muito ao longo coisas curvas, cara. São muitas curvas e muita subida. Para quem é fã de escalada e de vista de montanha, recomendo. Então, eu fiquei sabendo dessa prova porque eu morava ali, ali perto e teve um dia que alguém me contou, cara. Os cara Estão organizando uma corrida, véio. vai subir a Serra do Rio do Rastro. Eu falei, correndo? Esse cara, correndo, velho. Só que bah, parece que vai ser só para né, um grupo pequeno de pessoas, enfim, não sei o quê. Porque a primeira edição, ela teve essa né, fase piloto. Não, mas até a última também era por sorteio, não era? Sempre foi Sim, sorteio. Sim, mas assim. a, acho a, a que primeira, primeira foi... teve indicação, né? Também. Isso, a primeira foram 50 pessoas, era só uns influencers, assim, né, da... formadores de opinião da época, da corrida foi em 2013. E quando eu comecei a vislumbrar correr aquilo para cima, porque eu já tinha subido de bicicleta inúmeras vezes, e todas as vezes foram muito sofridas. Eu fiquei pensando, cara, isso aí correndo deve ser bruto, hein? Ah, beleza, né, cara? E aquela coisa ficou gravada na minha memória ali. Quando chegou 2015, eu tava me preparando para fazer o meu primeiro iron, eu tinha 25 anos. Aí abriu as inscrições para Rio e um amigo meu me mandou no WhatsApp assim, cara, Olha essa coisa aqui, é bruta, hein, velho? Nós vamos estar tá treinando pro Iron, de repente a gente já não encaixa isso aí depois. E aí, cara, me pegou ali na inocência, na brutalidade, no modo caveira e eu, cara, eu me inscrevi Caramba. na prova. E foi. Bora, bora, vamos, vamos, faca na caveira, vamos lá. <risos> Marcão, eu estive lá, né, para fazer turismo nessa cidade, lá no passado, na sua cidade. E, cara, quando eu saí, quando eu passei de carro onde largava. Já era só subida antes de chegar na verdadeira subida, né? Ah, cara, a parte plana que eles falam não tem nada de plana, cara. É só... não, subida o tempo é, todo. Depois a é subida piorava. Todo. Você lembra sim. a altimetria dessa prova acumulada? Sim, Foi. sim, cara. Até ontem eu tava revivendo ela aqui, pegando o arquivo do Strava, né? Uhum. Cara a primeira meia maratona, né? Os primeiros 21 km eu passei para 1:28. Eu lembro de na pera época, peraí, peraí, peraí, peraí, pera pera vamos, vamos, vamos contar essa história de direitinho <risos> antes de você ficar indo e voltando, indo e voltando. Não, você volta, você se inscreveu, você foi sorteado, saiu o negócio, você terminou o seu Iron. Começou a preparação específica para a parada? Chegou o dia da pré-prova? Como é que foi aquele nervosismo? Comeu aquele macarrão gigante e tal? O tá. que, que foi que aconteceu? Aí você chega na altimetria. Quanto que tava o negócio? Bora. Vamos, vamos, vamos por Bora, partes, então. Pô. Cara, então. Preparação específica. Cara, eu usei o meu treino e a minha carga que eu tinha usado já para Iron, porque tinha dois meses de diferença entre uma prova e a outra era depois é, o era eu estava em quanto de corrida o que você estava fazendo o trabalho de força se teram então, subido foi só na carga na coragem do, do Iron mesmo só na carga e na coragem do Iron eu lembro que em algum longão eu tentava meter subidas assim, para já me acostumar um pouco porque eu sabia que era muito pior do que qualquer coisa que eu fosse treinar né? eu já conhecia a subida isso era, um, era uma vantagem e era um problema porque era a realidade né batendo na minha porta o tempo todo, né? subia um morrinho uhum. para treinar e eu pensava, nossa, vai ser 100 vezes pior que isso eu já sabia qual era a inclinação daquela subida, né? então a parte dos treinos, eu tentava fazer o que eu podia adaptado para correr, mas, cara, desde já não treinei parte específica de treino de subida, como se deve treinar né? eu até anotei aqui, cara, quem estiver ouvindo isso e for preparar Rio o treino de subida específico ele é muito importante. Muito, muito, muito. Um caps lock negrito, assim, muito importante. É, se não preparar a subida, cara, vai tomar um susto brutal quando chegar lá, porque a prova ela é basicamente só isso, né? Sobe. E... é, mas existe outra coisa que é uma coisa. Desculpa te interromper, mas aproveitando esse gancho, eu lembro um pouco da Conrad. né? A Conrad, são 1900 metros de grande elevação em 89 quilômetros. E você sobe e desce muito. Existe uma questão que muitas vezes não é possível você treinar a subida 42 quilômetros de subida. Você não vai encontrar a subida com essa inclinação, você não vai encontrar a subida com essa distância, né? Muitas vezes você não tem uma esteira, até porque Sim. a esteira também não vai simular. Então o que a gente tem que pegar é o fundamento. O desgaste do músculo que vai ser gerado. E como é que eu me preparo para o desgaste desse músculo? Né? Que tipo de treino? O treino de força encaixa muito bem nisso. treine em outras superfícies, como a areia, que é muito mais difícil de se locomover. Mas segue, vamos lá. Não, e eu lembro que na época, quando eu me inscrevi, uh, era estilo como era o Iron na época também, que era a meia-noite do dia tal. Todo mundo lá na internet, né na cara do gol ali, esperando F5, F5, F5, f se inscreve na prova. E tinha que anexar junto um certificado de já ter feito alguma maratona abaixo de não sei quanto tempo. Não me lembro o que eles pediam na época. Mas eu já tinha feito a maratona de Porto Alegre em três horas. E isso me foi suficiente na, na hora da inscrição. E, enfim, aí teve que esperar uns dias. Aí mandaram um e-mail confirmando. E, cara, começou aí já uma ótima experiência com eles. É, isso é uma coisa que tem que deixar, assim... É, dito aqui, é uma prova que tem uma organização estre... Ou tinha pelo menos, eu não sei se segue sendo As mesmas pessoas que organizam, mas Na época que eu fiz a organização da prova Era impecável sim a mesma Toda, galera, a informa... que faz Toda a informação Chegando é. em dia no e-mail Lembro que a gente recebeu uma cartinha Com alguma coisa assim, tipo explicando Alguma coisa sobre as provas, no correio mesmo Negócio físico, né, que a gente podia encostar Assim com o manual da prova E, enfim, né já daí, indo um pouco adiante na, na linha do tempo, fiz o Iron em maio e essa prova era no dia 1 de agosto. Então eu tinha um gap assim, de dois meses entre uma prova e a outra. Né? Até uma coisa que, né, se alguém pensa em encaixar essa prova com outra prova difícil durante o ano, eu acho que é totalmente possível, cara, porque eu fiz as duas coisas e, e dei conta, né não não passei é, porque... mal em nenhuma o grande ponto que a gente até trabalha aqui no Corrida Perfeita é que o corpo tem que estar preparado para o desafio que vier. Então, o seu Exatamente. corpo sendo preparado, você está pronto para qualquer coisa, né? Você pode escolher um desafio ali, lógico, dentro de um certo objetivo de desempenho, você pode participar, completar, você vai conseguir completar, né? Uau. Vai lá, manda bala. Não, e aí, cara, foi isso. Fiz o Iron, fiquei aquelas semanas de, de recuperação, assim, já pensando nessa prova que vinha depois pouco preocupado porque eu tive que ficar algumas semanas sem poder correr como eu gostaria depois de fazer o Iron porque é uma prova que passa né um pouco de né, passa um pouco de carga sobrecarga para o cara depois nas semanas depois depende não... da preparação e do tipo de Iron que você e vai depende fazer. de como tu faz o Iron também né exato mas... tudo depende não há realmente a necessidade de ter que parar depende de como você chegou nessa prova preparado para fazer e como tudo se ocorreu né eu gosto Sim. de botar um exemplo bem prático, que foi, a, o Thiagão estava até comigo lá na 21K Noronha, que a gente foi 15 dias depois de ter feito o de Cozumel. E é possível você performar num certo tempo. É possível. O negócio tem que tá é estar preparado para isso. Bora, segue lá, vamos. Aí, cara, para mim, teve uma facilidade logística nessa prova, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que levar em conta também, porque a prova, ela arranca numa cidade que se chama Treviso, cara. Não é uma cidade muito grande que tem Santa Catarina, é uma cidade bem pequena, um povoado assim, no meio da montanha. Não cabe então, todo mundo, né? Não, não cabe todo mundo, com certeza a capacidade hoteleira de treviso ela é bem limitada, então tem que prever isso já com uma certa antecedência, para não ser aquela coisa assim de chega em cima da hora e correria e levanta às três da manhã. Eu acho que eles inclusive trocaram, cara, no ano que eu fiz, o horário da prova, ela antes largava às 7 e pouco da manhã. E aí aconteceu que tinha muita gente que vinha de Florianópolis ou de algum lugar, mais Chegou atrasado. a, a, a, a Chega atrasado, ou nem chegou, né? Eles começam a fechar as estradas pra galera passar correndo. Então, eu não tive esse problema, porque eu dormi na casa dos meus pais em Criciúma. Fica, acho que 20 minutos de carro, mais ou menos, de Treviso. É bem perto, né? E uma coisa bem importante, cara, que eu marquei aqui, que é fundamental, que foi fundamental né, na minha experiência fazendo essa prova, eu fiz ela em dupla, por assim dizer. Né? Eu levei um amigo que também fez o Iron comigo, esse mesmo amigo meu que me, me jogou nessa roubada aí, o cara, ele foi... Comigo, levou um cara. cúmplice, né? Esse Exatamente. Fim. E a gente fez assim, cara, quem sai junto, chega junto. Vamos fazer essa prova aí o melhor que a gente puder e a gente vai animar um ou outro aí no meio do caminho. E, cara, isso foi fundamental para eu ter terminado essa prova como eu terminei que foi me divertindo, desfrutando do meio do caminho, dando umas risadas, em vez de chorar e me arrastar. Né? E esse meu amigo está junto comigo, né? ele até é um cara que segue treinando também, hoje em dia, e esse parceiro, na hora de correr, ele fez toda a diferença. Né? Então, enfim, ficamos na casa dos meus pais, fomos para a hora da prova, que trocou para as quatro e meia da tarde, e isso tem duas... Uh, Duas características importantes desse horário que são uma uma é boa e outra ruim é a boa é que tu tem tempo para para para chegar no lugar da prova durante o dia né uhum. para não te agoniar e largar o problema cara é que largar uma maratona às quatro e meia da tarde morro acima tu pode ter certeza cara tu vai chegar lá em cima muito de noite e em agosto, na Serra de Santa Catarina, não é calor, cara, é bem frio. frio, então, frio, cara, eu lembro que o frio lá tava rasgando, eu corri de manguito, duas camisetas e eu não tirei nada dessas coisas durante a coisa inteira. E, cara, isso é uma coisa que tem que se levar em conta também, né, climatologia, adaptação, então, enfim, a gente chegou lá no dia da prova, tempo bom, retirado do kit impecável, cara, eu lembro que tinha, assim, duas camisetas da Mizuno, uma mochilinha, pancada de comida que eles davam dentro da sacola junto, cara. O kit era muito, muito excelente e super bem organizado. Eu lembro que foi uma coisa super suave, assim, tipo chegar na corrida, botar o, o chip e o, e o número. Não foi uma, uma coisa que foi um problema em momento nenhum, assim, foi tudo bem, bem tranquilo. Beleza! Beleza, já vimos que o kit é legal, velho. Agora me fala é. da sua experiência no primeiro passo, na largada, no pé, todo mundo então, correndo junto, apertadinho, ombro a ombro, daqui a pouco o negócio começou a espaçar, o bicho começou a pegar, as pernas começaram a doer. Como é que foi o primeiro método? Manda aí. Então, cara, a prova ela tem uma característica de ser limitada, né? E isso é bem, é bem diferente na hora de sair, porque as maratonas que eu tinha corrido antes tinham sido de Porto Alegre e depois a saída do Iron. Maratão de Porto Alegre tem duas mil e pico pessoas, o Iron igual. E ali eram 400 e tinha o sistema de boxes, assim, né? Então, cara, foi uma largada muito tranquila e larga já, galera, estouro da boiada, estrada de chão, não é asfaltinho bonitinho, nada, cara, já começa, sobe e desce. Mas a de galera saiu na louca correndo, vocês A galera uma... sai na louca, e cara, e eu, eu é fuzi. muito doido, você foi na, na pilha também. Eu saí na pilha, cara, eu até. Eu lembro de ter passado a plaquinha né, que tava regressivo, né? Tu sai com quilômetro 1 e, a, e as placas de quilômetro vão aumentando pouco a pouco, né? Progressivo, gente, pô. É progressivo. A gente chegou no quilômetro 21 e eu e meu amigo, a gente se olhou, cara. A gente passou 21 quilômetros com 1 hora e 28. A gente disse, assim, nossa! Tô voando, voando mesmo! Cara. <risos> cara, foi esperar assim, ó. 10 minutos, cara. E aí o negócio começou a subir de verdade, né? E aí começou a subir de verdade mesmo, cara. Porque os últimos 21 quilômetros foram 3 horas e meia, velho. 3 horas e meia. Se arrependeu um pouco de ter ido rápido, demais no começo? Nossa, Achou cara, que ele... ia fazer a mesma coisa de novo? Como não, é que foi? Cara, como a gente não tava para fazer pódio nem nada, a gente tava assim um pouco pra... Né? Vamos ver qual é. Né? Vamos ver como é que é subir correndo 42K. Então a gente deu risada, cara. Lembra que a gente começava a caminhar no meio da subida, porque... A subida da Serra do Rio do Rastro, ela se divide em duas partes, né? Ela tem uma parte que é de asfalto e tem uma parte que é de concreto. Eu até quero vamos, focar nessa parte, que é a parte que é diferencial dessa maratona, né? Que é a subida da serra, né? Cara, a serra do Rio do Rastro, ela tem 6,8 km em que tu sobe mil metros. É uma paulada de metro em 6,8 É assim, cara. É tipo assim, tem curva que tem 21% é de É assim, a gente está mostrando aqui para quem tá só ouvindo. É, é uma parede, né? De, é uma né, parede, de cara. Galera que é ciclista, tá acostumado com esse tipo de número aí, cara, 21% é assustador, cara. É, muito é pra incêndio. subir fazendo minhoquinha, né? Sim, Não te... tem como, cara. Quando eu e... subi de carro lá, cara, eu lembro que tinha curva que eu fazia, que ela aumentava a inclinação assim na tangente, né? Você bot... Dependendo da velocidade que você tava, tinha que botar a primeira no carro pra continuar a curva. impressionante. É. Eu, te... eu lembro que... Fui olhar ontem os meus dados de Strava, os últimos 24 km sobe mil. Não, 1900 e alguma coisa médica, cara. São 2 mil metros de 24 km, é uma barbaridade. Tinha falado da Conrads ali, né? De 1.989. Mas isso acumulado de é subida, isso, né? Porque o, a média é, total da prova é menos, né? A média total da prova é menos, exatamente. E, e cara, é uma subida que, assim. Eu acho que quem sobe correndo, correndo ela O tempo todo, devem ser os primeiros Cinco, no máximo dez colocados Porque eu conheço O cara que ficou em décimo colocado No ano que eu corri, e ele falou que caminhou Várias vezes, então é uma Prova, tipo assim, que tem muita Caminhada, não é uma coisa para tu se Desesperar, é né? tipo assim, ai meu Deus Não consigo correr, tô Estou não, caminhando, né? Não há segunda opção É caminhar, porque É mais eficiente, inclusive, né, até a galera Que corre trail run Pode confirmar isso, né? Tem subida que é muito mais... É muito mais eficiente do caminhado que correndo, né? Então, Sim. eu lembro que, cara, era isso. Era olhar... Olhava pra cara do meu amigo, assim, não sabe nem falar nada, cara. Eu já começava a rir. Aí começava a ajudar com as mãos, puxar o joelho. E aí começou a ficar frio, cara. E aí, quando a serra, na parte essa boa de subida, de 7km aí, ela tem iluminação de noite, né? Ela tem poste. Então, tu olhava para baixo e tu via aquele... S, de curvinhas, assim, com a luzinha dos postes, né? O problema é que tu olhava pra cima, cara, e eu era, tipo um assim, muito... era como olhar pro teto e ver uma luz. Era, era muito em pé e muito longe, e era lá em cima, e tu ficava pensando. Cara, falta um bocado ainda, né? Falta muito ainda. E eu, o, essa era a parte ruim de eu conhecer a montanha, cara. Eu sabia que faltava muito. Porque tem umas curvas que tem mirante, tem cachoeira, e eu tinha elas meio identificadas a na minha cabeça. É... Eu tava... Nossa, a gente não começou nem as curvas fechadas ainda. Meu Deus, falta muito. E aí. Mas é você aí ficou come... se martirizando durante a prova ou ficou de um risada desse cara, problema? A gente, a gente deu risada do problema, cara. A gente riu na cara da desgraça, não teve. Não você teve pode segunda... correr. Né? Não, não... não é, dorou. exatamente. Era assim, cara, não conseguimos correr, vamos caminhar agora. E aí de vez em quando a gente tava uma trotadinha para dar uma discipulada assim. Tinha gente que a gente ficava controlando também, assim, ó, oh, oh, cara, aquele cara ali não tá caminhando, ele tá trotando, bora, bora, vou trotar também. Aquele ali, aquele ali não pode passar não, meu irmão. Vou ficar atrás do cara. Mas o cara aí corre é pior que a né, gente cara. Claro. É, exatamente, exatamente. A distração pra se divertir um pouco mesmo. Né? E Legal. a gente teve sorte, cara, que no nosso ano deu tempo bom relativamente, que fez só frio. Parece que do ano anterior choveu também naquela parte ali. O ano que eu é, tive lá, e... que eu não cheguei a assistir, né? Eu saí antes esse ano. Ano passado choveu bastante de galera chegar com hipotermia mesmo. Sim, é, assim, então... 2019 isso. E foi até um grande problema para o pessoal da organização da prova. A galera reclamou, vai dar até é, inscrição, era para ser para esse ano, eu ia puxar uma galera do ano passado para esse ano, porque houve problema de falta de toalha, falta de aquecimento. Falta é, não esperavam, de esperavam, né? Ritmo chegou. Deu uma treta danada, aí a galera mandou um monte de desculpas, e a cada um, ano é um ano, né? ainda mais em provas extremas dessa a dificuldade pessoa. de se preparar para tudo é mais complicada. As pessoas têm que é, estar cara... prontas para isso, né? E muito do que eu tava né, ajudando na minha motivação ali pessoal na hora era o motivo, por que eu me inscrevi naquilo, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. então eu tinha curiosidade de saber como é que era subir a serra correndo, né essa era a primeira razão pela qual eu tava ali. Depois, será que eu consigo suportar dor? Será que eu consigo vencer esse desafio? É, será que ele é tão ridículo assim como estão falando? Ou será que eu consigo cumprir ele com um determinado sucesso? assim? né será que, eu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou falhar? Essas dúvidas e essa minha curiosidade sobre descobrir isso é que me levaram até a Serra para correr os 42 caras. E, cara, não, não tinham sido nenhum... Não, nenhum motivo me obrigou a estar ali. Estava ali porque eu queria, né? Eu tava, tava ali para desfrutar. foi o que eu fiz, cara. Não... E quando você vira essa chave, né, cara? Do sofrimento que você tá onde você quer estar. Tá, você tá fazendo o que você quer fazer. E tá doendo? Porra, a opção foi sua, velho. Você não precisa ficar botando a culpa em outra pessoa. Isso te dá até não. uma energia, porque você até mesmo se sente grato por estar tá fazendo o que você quer fazer. É, é sofrer. É, mas eu tava aqui para ver de qual é disso. Não para se deprimir. Você acaba se estimulando a continuar no desafio para ir à frente. Claro, né? tem que tentar contornar, né, cara, aquelas pequenas uh, trampas, né, que as pequenas ciladas que a mente tenta colocar no cara, né, ah, véi, essas pernas aí estão queimando, hein, vai apagar daqui a pouco. Não, não vou não, não, não, não, cara, estou aqui porque que eu aguento isso aqui até o final e eu vou chegar lá, nem que seja plantando bananeira. Se eu não conseguir mais correr com as pernas, vai com os braços mas mesmo, vamos. É, mas vamos, é isso aí. É. E Marcos, antes de você chegar no final da prova e contar como é que acabou, quanto tempo você levou, por mais que você tenha colocado esse viés de ver como é que era, do desafio, você conhecia a Serra, né? tinha uma noção ali mais ou menos do que era, conhecia o teu experiência enquanto participante de maratona. Você e seu amigo chegaram a pensar em alguma meta de tempo ou estimar uma expectativa, vamos ver se a gente consegue fazer em tanto tempo. Rolou essa expectativa? Rolou, cara, rolou. A gente queria terminar ela abaixo de 5 horas, que era já um tempo né, alto para uma maratona plana, mas que ali a gente sabia que ia ser relativamente complicado. E desafiador ao mesmo tempo. Desafiador ao mesmo tempo. E a gente queria, né, realmente era não sofrer psicologicamente, porque foi uma coisa que eu martelei com o meu amigo pra caramba, assim, antes da gente chegar lá. Eu falei pra ele: cara, a subida, quando o chão é de concreto, vai ficar muito duro, cara. Tipo assim, eu, não adianta eu te dizer aqui que vai ficar muito duro até a gente chegar lá. Então, tu tem que te preparar para um negócio muito pior do que tu tá imaginando. Ele porque... nunca tinha subido a Serra pedalando também, nunca, né? Nunca, nunca. Quem nunca foi lá, cara, é difícil realmente imaginar, porque não é uma subida como durante tanto tempo. De repente, a lomba lá na frente da tua casa tem aquela inclinação, mas ela tem 50 metros. Aquela lá tem 24 km, então, cara, é uma coisa bem diferente. É bizarro. É bizarro, Eu, eu, é bizarro, eu, eu, eu fico imaginando isso que você tá falando agora, né, eu tendo passado por lá de carro, Acho que muda um pouco o conceito de querer participar ou não da prova. Agora, quando você nunca passou, de repente você vai mais de peito é, aberto, né? Relativiza um pouco, né, cara? Ah, deve ser, ó, deve ser subindo, e aí tu olha os números ali, não, isso aí de bike eu também faço, ou alguma coisa do tipo, mas aí, cara, quando chega lá e é de noite, é frio, e tu vê a galera andando, e, cara, é, é uma maratona bruta, cara, é uma maratona bem bruta, ela é bem bonita. Eu acho que é uma pena que ela não possa ser feita de dia, porque o cenário é espetacular. Mas eu acho que, cara, quem já fez alguma, algumas maratonas é uma experiência bem válida tentar fazer essa prova. E que de longe não deve ser a primeira maratona de ninguém, cara. Porque senão a chance de tu abandonar esse tipo de distância é enorme, cara. Não é ficar traumatizado, porque... É, sempre <risos> depende do, do, do sujeito que tá na parada e a, e a capacidade dele de sofrer, né? porque sofrendo de aguentar né, a dor, de persistir fazendo aquilo, acaba que você acaba se colocando... Acaba que acaba. Você se coloca num risco muito grande né, de lesão, de se machucar, além Sim. dessa questão do, do abandono, né, porque vai exigir... A frustração, muito... né? É, a frustração, mas a frustração pode estar até em, sei lá, véio, a gente se frustra por qualquer coisa também. Tendo o controle da cabeça, você consegue ir além. E eu acho que o empecilho maior não é nem que, ó, não faça, né, mas saiba que o negócio vai ser osso. Então você tem que uhum. se preparar psicologicamente para essa questão, né? Vamos lá, Marcão. Fala aí então da de como foi então o fechamento da prova? Cara, tem que ser uma coisa que né, esse não deu. Eu sim, eu consegui fechar ela em 4 horas e 28, no final. Oh. Uh, foi 1,28 a primeira meia e 3 horas. Eu tinha falado 3 horas e meia antes, mas eu tô lendo aqui. Não, foram 3 horas a, a segunda meia. Ou seja, o pace, no, o pace médio de 6,20. Mas o, o, o pace dos primeiros 21K, 4,10. E o pace dos últimos 21K, 8,30. <risos> Ou seja, para quem né, não tem muita referência dos paces, assim, 4,10 é rápido. E 8,30 é caminhando de boa. É, 4 e 10 é mais ou menos aí uns 14 km, 14,5 e quilômetros por hora aí. Já o 8 e 30 já vai em torno de 7 km por hora, 8 km por hora, a gente ter uma, uma relação... Caminhadinha de rápida, né? Não... É, é, uma caminhadinha rápida, mais ou menos. E tinha, e tinha tempo de corte razoável, você lembra do tempo de corte? Sim, parece, eu acho que era um... No, acho que nos primeiros 24km o tempo de corte é tipo, de 5 6 horas Então é relativamente bem bem acessível assim, para quem está treinado Não adianta tu querer ir lá e caminhar os 42km, não vai dar certo né? Mas o tempo de corte ele não é nada limitante né? no quesito performance E eu me lembro cara que tinha gente que eu observei lá na época Isso tem qualquer prova, né? mas acho que aquela prova chama mais esse tipo de a atitude das pessoas, a galera ia vestida igual um Robocop para a prova, cara. Um colete com 10, 20 garrafas de água e camelback, e cinto de gel. Cara, é, mas é prova... a hidratação e a comida lá. Tinha durante toda a prova, tinha, né? cara. Eu não entendi isso porque a galera ia mais pesada, mas eles davam tudo. Eu não levei nada. Eu não levei nada, por exemplo, eu levei o meu gel habitual ali, né? De tipo, correr uma maratona, sei lá, cinco, quatro gels Eu levei alguma cápsula de sal, assim. Também. E eu ia pegando alguma banana, alguma coisa, algum posto de hidratação no meio do caminho. E a hidratação também. Pegava a cada 5, 4 quilômetros tinha um posto de hidratação. E a galera equipadaça, cara. Porque eu acho que era muito assim, tipo, nossa, vai ser é um desafio brutal. E não, não mas coisa. se você para hum. para pensar também, é, é uma verdade. Mas se você parar pensar, 5, 4 quilômetros, você foi a 8 quilômetros subindo ali. A outra pessoa ia a 6 quilômetros, 5 quilômetros. Isso aí ia durar meia hora de um ponto de hidratação até o outro caminhando. É, pode, assim. pode então, ser arriscado. Talvez possa ser interessante para o cara pensar, mas aí tem outra questão que é a temperatura, né? A temperatura, às vezes, também não exige de você levar um, um, tanta água no meio do caminho, que você não vai desidratar e... tanto. Né? Então, isso tem que ser calculado antes de carregar tanto peso, porque realmente, quanto mais peso você carrega, mais força você tem que fazer, ainda mais para subir, meu. Falou como é que foi então a medalha, guardou essa experiência toda, recomenda a galera essa emoção, você leva essa experiência com você até hoje nas outras provas? Recomendo, classes. recomendo que faça, não faça sozinho, eu acho que ela é uma prova bem bacana de ter um parceiro, mesmo que o parceiro não vá correndo contigo, é bacana vocês dois viverem aquela coisa ao mesmo tempo, eu acho que né? vocês, né? um grupo, ou em duas, três pessoas, enfim. Fazer com alguém não se inscrever assim de lobo solitário, porque aquela coisa, né? Eu lembro que algum momento eu ouvi isso no, no Exército: o trauma coletivo gera união. E isso tem um fundo de verdade, cara, porque é aquela coisa que os dois vivem com tanta intensidade, ou né? As pessoas, o conjunto de pessoas vivem com tanta intensidade que depois aquela coisa fica marcada assim, especial, né? Tipo, na, na memória coletiva. Na, nas experiências de, das pessoas, né? Eu acho que isso é uma, é uma prova bacana de se fazer com, com esse viés social e ela é uma prova que eu, né? Tudo que, claro, é a minha opinião, né, cara? Mas eu acho que ela não deve ser a primeira maratona de ninguém. Ela deve ser uma das maratonas uh, e ela deve ser encarada como um desafio mesmo. Não vai para buscar tempo. De repente bota assim uma mini meta, né tipo, ah, eu quero passar no 21 com não sei quanto, ou eu quero caminhar o mínimo possível, mas cara, não bota assim, ah, eu quero correr abaixo de 3 horas e meia ou de 4 anos. cara, vai pra, pra desfrutar da coisa mesmo, porque é uma experiência bem bacana. Vai sentindo e... o corpo, né cara, vai percebendo Exatamente. como o é, seu corpo tá respondendo aquele desafio e vai nessa. O Isso. problema dessa prova é que hoje em dia, eu acho que até há um bom tempo, quando você fez, era por... Sorteio, né? Então, combinar Sim. com um amigo só, às vezes você é sorteado, seu amigo não é, Sim. então já combina com a galera, né? Vai logo uns 50, que aí pelo menos dois ali saem, aí vai junto, né? Já é, é, é faz uma aí. amizade na, na, na retirada de kit, né? Ali nos eventos antes da prova. É. Eu não realizei essa prova ainda porque eu fiquei meio xadopei por conta desse negócio da, da, do sorteio, né? Que você tinha que entrar no sorteio e e ser sorteado para ver se vai ou não vai eu sou meio agonhado com esse negócio de, de sorteio tanto que as outras provas todas as majors da vida que tem sorteio eu nunca além do, do preço para fazer o um negócio nunca me interessei por esse negócio de sorteio tem que ficar contando com a sorte mas eu também já estou mudando minha cabeça para isso aí porque eu também quero ir para Western States aí quase todas as grandes provas de ultramaratona e tudo mais é por sorteio porque não dá para todo mundo que quer né só para alguns sim e eu não sei se eles divulgam muito isso né o pessoal da, da Mizuno da AP que faz a prova é, se assim, muita gente não sabe a respeito mas eles aproveitam também o sorteio para dar um viés social bem interessante para a prova não sei se o Marco sabe boa parte lá do que é arrecadado com o sorteio até de quem não vai, né tem uma parte que não volta né parece que para quem se inscreve o sorteio isso é revertido nas três cidades ali em ações sociais em prol das sim. pessoas ali onde a prova passa né acho isso bem acho isso bem interessante quando eu soube e eu acho que eles nem divulgam tanto não mas é algo a se registrar não. Eu acho que não. Bom, gente, então essa foi a experiência do nosso querido Marcos Schneider. Schneider? Como é que falou do seu Schneider? Schneider, Schneider. Schneider, Schneider pronto. Ele é, ele é proprietário daquela indústria que faz tomada, sabe? Aquela Schneider Electric. Uh, Schneider Electric. <risos> ele ele não é, não Schneider mais... também, né? é, é o herdeiro, é o herdeiro. É o <risos> primo <risos> pobre da parada. <risos> não, Schneider é que nem Silva na Alemanha, cara. <risos> ah, tá certo. Mas tem tipo, o... Que é, o segundo... é o segundo sobrenome, eu acho, só tá atrás de Miller, eu acho. É Um colega, um colega meu de, de faculdade, que até inclusive a gente gravou um conteúdo do TAF, também é Schneider, o Eduardo Schneider. Lembra, uma... ô Thiago? Sim, sim. É... É. Do blog do TAF, É. Um parente né? do... É. Bom, galera, então, muito obrigado pelo seu ouvido, sua vista, <risos> você ter curtido esse conteúdo com a gente. Espero que tenha gostado, conhecer um pouco mais do Marcos, a sua experiência na corrida, como é que foi também para conhecer a, a, a própria Uphill, esse desafio grande que a gente tem aqui no, no, no Brasil de prova. E agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Tiagão, do Marcos em especial. Deixem esse seu recado para a galera e valeu! Valeu, eu, Marcão. Galera. Obrigado pela sua presença aí, por, por compartilhar essa essa vivência né, na prova aí, que é bem interessante, porque tem muita gente desejando essa prova. Por mais que o momento que a gente esteja gravando agora, em maio de 2020, durante a pandemia, provas teoricamente suspensas, expectativa nenhuma aí de provas para próximos meses. Mas para quando, quem sabe, tivermos essa prova ou outras também de abril, né, de subir montanha, temos outras hipóteses, sua experiência, eu acredito que foi muito válida para quem tiver esse interesse no futuro. Beleza, cara. Uh, agradeço a oportunidade e quem quiser, pois pode chamar tanto no e-mail aí do, do Corrida Perfeita, do atendimento, ou então no meu Insta pessoal ali. E bora lá, eu posso tirar qualquer dúvida chim, chim. e dar qualquer esclarecimento aí para a galera. A gente vai deixar o Insta aqui na descrição do podcast também, mas claro, repete aí teu perfil lá. É tri.marcos. É de legal do Sul ou é de triato? Não, é de <risos> Valeu, Marcão. Um abraço. Valeu, Valeu, moleque. Grande abraço. Valeu, gente. Tamo junto, lado a lado. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e tchau. Falou, tchau, tchau.